de oportunidade de emprego nesta segunda-feira, 15 de maio. Preparado? Então pega o seu celular aí e faz uma foto aí da tela aí e manda para o teu amigo, para tua amiga ou até mesmo para você. De repente está desempregado, né? está em busca de, um, de uma vaga, agora é a hora, hein? Boa sorte! Estou aqui na torcida para que você realmente consiga este emprego. A gente começa aqui no nosso painel, aqui com a primeira vaga, auxiliar técnico de farmácia de manipulação. Veja só o salário, 1.769, o telefone para contato é o 3524-4620, 3524-4620. A vaga é para trabalhar em uma farmácia que fica na Avenida Clodoaldo Garcia. A pessoa interessada nesta vaga deve ter experiência na área. Então, se você tem o conhecimento de auxiliar técnico em farmácia de manipulação, esta vaga é para você. 3524-4620. E o salário não está ruim não, hein? 1769. Chegando agora com a segunda oportunidade de emprego dessa segunda-feira, Empacotador. 1150 é o valor do salário mais benefícios. O telefone para contato é 3509 7114 3509 7114. A vaga é para trabalhar em um supermercado. A empresa oferece plano de saúde, vale-compra e outros benefícios. Então tá aí, então mais a vaga mais uma vaga, né? Para empacotador nesta segunda-feira, tá certo? E para fechar o nosso TVC Emprego desta segunda-feira, olha aí ó: balconista salário 1769 mais comissão. Bom, hein? 3524 4620. 3524 4620 e esta vaga é para trabalhar como balconista de farmácia. Então, se você tem interesse em trabalhar como balconista de farmácia, ganha, o salário tá bom, mais comissão, 3524-4620.